Olá pessoal, opa, vamos para o nosso vídeo sobre meio ambiente, esse aqui é o Cavaleiro das Cavaleadas, então nós vamos tratar hoje nesse vídeo sobre meio ambiente né, e as suas relações com as questões de, da legislação, então isso é uma introdução, né? é, aqui no Brasil a gente tem a lei 6938, que fala sobre a política nacional do meio ambiente. Né? E para poder entender um pouco melhor sobre essa política, sobre o meio ambiente, nós vamos dividir esse vídeo em três partes. O primeiro vai falar sobre o indivíduo, a segunda parte sobre o meio ambiente e no terceiro vídeo... Nós vamos falar da situação atual e também falaremos de projetos futuros. Nesse vídeo pode aparecer alguns personagens que irão enriquecer ou enfatizar determinados assuntos. Né? Então, esses personagens vão colaborar conosco, principalmente quando a gente precisar de um super-herói. Então, ou segurar a onda. Então vamos lá. Meio ambiente, nós vamos começar a falar o quê? Né? Do nosso sistema solar. Precisa começar tão longe, professor? Precisa. Porque é entendendo um pouco desse sistema solar e desse pequeno planeta chamado Terra é que nós vamos começar a criar o um sentimento que é necessário hoje para trabalhar o meio ambiente. Então, a Terra é o local onde há toda a substância necessária para a manutenção e para é, que a vida continue. Eu queria dizer proliferar, mas na Terra, a Terra é o planeta onde tudo colabora para a vida então a gente precisa entender isso aqui na Terra todas as coisas que aqui existem colaboram para a existência da vida né? então é nesse sentido que a gente começa a, a pensar a Terra é um planeta não tão grande quanto Saturno mas que possuiu a sua evolução né? então a, a Terra ela tem um uma história, ela passou por determinadas eras até favorecer a diversidade de várias espécies, para que várias espécies pudessem habitar aqui, não só de animais, mas também de vegetação, né? a água, o oxigênio, tudo isso são fatores que fazem com que a vida na terra seja ideal, e isso é muito importante entender porque hoje o ser humano, né, ele é e presta atenção no que eu estou falando, o ser humano é o fator a o elo a peça o elemento principal de auxílio para essa Terra para esse pequeno planeta que tem todos os recursos para a manutenção da vida então hoje o planeta ele precisa de um super herói não com uma cara feia dessa mas ele precisa de pessoas que compreendam toda essa dinâmica né? compreendam que as coisas estão inseridas dentro de um ciclo de vida né? e é necessário uma relação entre esses ambientes para que essa vida possa continuar né? então alguns recursos são necessários né? porque o ser humano é a pessoa é o indivíduo que vive aqui na terra que mais gera impacto para essa terra por quê? porque ele também passou por um processo de evolução né? passou por um processo de evolução e hoje está na frente da cadeia no entanto, o que, que distingue esse ser humano dos outros animais? Né? Nós precisamos entender que o ser humano, ele tem um, um diferencial em relação aos outros animais. O que que é isso? Né? Então, para que a gente possa entender isso, né, uma pergunta precisa ser feita. Quem sou eu? Ou, às vezes, é, quem sou eu, talvez esteja mais na área da psicologia, mas... O que eu sou, de repente, pode ser construído. Então, o que eu sou e quem sou eu, é que somos seres humanos, nós temos um fator, um diferencial, que é a questão da consciência. Né? O ser humano teve um desenvolvimento muito grande durante essa evolução da Terra e adquiriu consciência. Ou seja, a sua relação com o presente o passado e o futuro é muito é, intrínseca, vamos dizer assim. Por quê? É a partir dessa evolução que melhorou a consciência do ser humano em relação a si mesmo, em relação à história e se projetando para um futuro. Né? O que mais desenvolveu no ser humano, que permite essa consciência né essa relação de consciência foi o cérebro e uma coisa curiosa que eu gostaria de deixar registrado aqui a respeito do cérebro é o seguinte eu peguei esses dados lá na Superabril. então o seu cérebro o nosso cérebro é capaz de qualquer coisa ele consegue parar o tempo ficar vários dias numa boa sem dormir Ler pensamentos, mover objetos à distância e se reconstruir de acordo com a necessidade. Esse órgão aqui, isso é uma descoberta que foram feitas pelos neurocientistas nas últimas décadas. Para que você tenha uma ideia, o seu cérebro, é, com 5, 6 meses de gestação, né, ele já tem a, o seu crescimento na velocidade máxima e consegue criar... 250 mil novos neurônios por minuto. Antes mesmo de você nascer, o cérebro já está praticamente criado. Né? Uma história interessante desses neurocientistas é que antes a gente não sabia que ele poderia criar novos neurônios. Mas pode. Então existem alguns estudos que incentivam o crescimento de novos neurônios. É, quem diz isso é o neurocientista cícero Gali, da universidade federal de são paulo um deles é evitar estresse que sabidamente bloqueia o crescimento dos neurônios o outro é viver em um ambiente rico com estímulos mentais e físicos por isso que de vez em quando a gente põe os macaquinhos aqui ou os cara que segura a onda para que você grave né, e tenha um estímulo visual né? Físico, variado, para que o seu cérebro possa captar tudo isso. Guarde bem, o seu cérebro, ele precisa de um ambiente sem estresse, porque o estresse bloqueia o crescimento de neurônios. Rico em estímulos, ou seja, saudável. Outra coisa que eu achei interessante sobre o cérebro, fizeram um experimento, né, fizeram um, um experimento na universidade com um macaquinho aí colocaram lá um macaquinho conectado cheio de neurônios né que toda vez que alguém fazia que ele pegava um tipo de objeto né pegava um tipo de objeto é um determinado neurônio no cérebro disparava o que, que eles perceberam que um médico, passando na frente lá do experimento do macaquinho, né, é, tocou esse objeto. O médico tocou esse objeto. Automaticamente, o neurônio no cérebro do macaco acionou. O que, que ele percebeu? Que o cérebro funcionava e analisava ao redor. Ao redor. O cérebro é um órgão que está captando informações ao redor. Ao redor de tudo, e ele está percebendo tudo aquilo que acontece. Esse, esse fenômeno, eles deram o nome de Neurônios de espelho. Por que que isso é importante para nós? Porque se isso acontece no macaco, imagina em relação à nossa consciência quando o cérebro está captando tudo ao redor as informações que ele capta e nos posiciona porque o cérebro tem essa função captar informações e nos posicionar em relação ao mundo então se ele capta essas informações ao redor imagina a importância desse entorno ou seja desse ambiente ou melhor dizendo desse meio ambiente seja ele natural ou artificial, isso é muito legal, né? então, o que nós precisamos ainda perceber, é que quando o cérebro, ele consegue esse nível de consciência, né? a partir da relação de história, presente, passado e futuro, ele está sistematizando o mundo, para que a gente possa adquirir determinadas relações o cérebro faz esse reconhecimento melhor do mundo e suas relações para que a gente possa conseguir organizar ou seja a partir do momento que a gente consegue organizar a gente tem a sensação de prosperidade porque eu consegui diminuir aí as variáveis eu estou no controle das ações então, quando eu estou no controle, eu consigo ter a sensação de prosperidade. Agora, o que a gente precisa perceber é que, para que haja essa sensação de prosperidade, esse sistema, né, que aqui traz um exemplo de sistema de, é, organizacional, né, contábil, transporte, ele precisa adquirir algumas... É, maneiras, algumas formas, né? como todo o sistema aqui, seja o sistema é, gerencial, seja o sistema circulatório, né? ele precisa e é, está em, em, envolto a um ciclo, a uma rotina que causa o bem desse sistema né? ah, e é onde que eu posso perceber que se tudo estiver funcionando Sistematicamente bem E organizado Eu prospero dentro desse sistema Inclusive o natural Quer dizer, se o sangue consegue levar O oxigênio e as proteínas Esse sistema circulatório Ele vai funcionar bem Então tudo é um ciclo Um ciclo que, pra, que permite A gente desenvolver E aprimorar Só que para esse ciclo funcionar a gente precisa de regras. Então, para a manutenção desses sistemas, para que eu possa continuar, que eu estou prosperando, eu preciso de regras. É claro que aqui eu trouxe um sistema de trânsito brasileiro, onde existem algumas regras daquilo que eu posso fazer, algumas sinalizações indicando aquilo que eu não posso fazer, né? não posso fazer, posso, existe, não existe. Então, o sistema ele vai direcionar uma relação de atividades, para que eu possa diminuir essas variáveis, conviver com o mundo que eu estou e ter é, plenamente essa relação. Bom, esse sistema, onde a gente fala que o sistema precisa de regras, então ele planeja, analisa, está dentro de um ciclo, ele precisa de regra, de regras para existir. Ele é a genese porque ele traz os princípios e os conceitos daquilo que seria a globalização e o que é globalização? globalização basicamente é o poder de comunicação relacionamento e trocas só que em escala global que envolva o mundo inteiro né? marcas, produtos, serviços que possam chegar a toda e qualquer região né? e demonstrar ali que existe algo que ocorre fora daquele mundinho né? em que estamos inseridos então a globalização ela também fala de mercado né? de expansão ela também fala de troca entre os países costumo pensar que a globalização é quase que a mesma coisa no universo animal, em que a girafa conseguisse fazer uma troca com o leão. Né? Então, isso hoje no mundo é possível. Hoje a gente consegue perceber que os mercados estão abertos né, a nível planetário. Então, você vê o brasileiro dialogando com o russo em relação a a mercadoria, produtos e serviços, o americano com o árabe, eh, o alemão com o chinês e assim por diante. No entanto, como eu falei sobre regras, regras, né, é necessário definir bem o que, aonde essa pessoa né, que produz tudo isso vai estar inserida, vai estar inserida, para que haja uma padronização dessas regras e a gente consiga desenvolver produtos que sirvam a todos esses povos né, a todos os povos em todos os lugares né, e essa mercadoria possa chegar lá então é necessário isso é chamado de princípio quando conceitua uma ação e norma como determina essas relações né, é, entre as pessoas do mundo inteiro veja bem, todo mundo uma coisa que nós temos que perceber nesse mundo aqui é a relação então que vai fazer parte da nossa é, vida né a partir de agora que e nos vai permitir a sensação de bem estar bem estar então todas essas relações né a percepção de de ambiente, de regra, de sistematizar o organismo, de consciência, de mundo, de relacionar com o mundo, né? De fazer tudo isso um ciclo, né, tem que ocasionar para nós uma sensação de bem-estar. Então, a sensação de bem-estar hoje ela está muito relacionada a um quesito que é a um conceito, vamos dizer assim, de qualidade. Então, é a qualidade que vai direcionar, o conceito de qualidade que vai direcionar essas relações entre o ser humano, o mundo e o ambiente. Só que a qualidade hoje, ela é uma norma, né? a qualidade hoje, ela é uma norma ISO, ABNT, BNT, né? que vai fazer com que a gente consiga é, ter algumas regras né? para desenvolver a nossa alegria, ou seja, o nosso bem-estar, no entanto, dentro de um sistema, dentro de um sistema, né, organizado, organizado, para que a gente possa ter a sensação de prosperar. Então, a qualidade hoje, ela reconhece que... As organizações, em função desse mundo globalizado, precisam de credibilidade, né, porque as relações são intensas, e ela vem determinar algumas funções para esse ambiente de trabalho. E é nessa perspectiva que a, a qualidade ela vai melhorar a competitividade. Competitividade. Entendeu? Como que um mesmo produto compete com o outro. Se você não tiver qualidade, se não tiver sistematização, você não vai ter a sensação que você prospera. Então, a qualidade traz algumas regras em que nós temos que seguir. A norma que rege aqui no Brasil, né, a questão da qualidade, é a ISO 9000. Na ISO 9000, na ISO 9000, nós vamos ter lá o acordo a ativação né? porque o homem uma vez que começou a impactar o meio ambiente ele rompeu esse acordo aqui então lá na iso ele busca a partir de conceitos e princípios de qualidade retomar esse acordo voltar a conversar com a terra ter atitudes sustentáveis atitudes sustentáveis com a natureza, atitudes sustentáveis entre os homens, né, para que essa relação, para que essa relação de trabalho, para que essa relação de vida seja plena. Né. Então, qualidade é o que vai permitir que a gente tenha a sensação de prosperar, porque ela vai trazer alguns requisitos né, essenciais, para essa manutenção da vida quais são esses requisitos né, que trazem a questão da confiança e da credibilidade, credibilidade e melhora a comunicação né? Ó, foco no cliente liderança, engajamento das pessoas, abordagem de processo, melhoria, tomada de decisão, gestão de relacionamento então a a ISO 9001, que essa norma, ela traz a garantia da qualidade, ou seja, tendo base numa certificação de responsabilidade que busca recompor o acordo entre o homem e o meio ambiente. Então, é a partir do conceito de qualidade e toda essa relação humana que nós vamos entrar no próximo vídeo para falar sobre meio ambiente. Então, nós precisamos entender o indivíduo e a sua relação. Aquilo que faz com que ele se torne um elo importante para a manutenção do seu meio ambiente e do mundo. Ok? Vamos lá para o próximo vídeo. Tchau, tchau!